Pegue os parafusos maiores e encaixe nos furos do pé da cadeira. Do outro lado, coloque as arruelas e a porca e fixe conforme mostrado. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada!